Opa e aí galera beleza eu espero que sim galera eu vou fazer um vídeo aqui bem diferente aqui do que eu tô acostumado a trazer para vocês beleza é eu vou estar tá com fazendo um comparativo aqui do BlueStake e o game loop para quem não conhece game loop aí é um emulador que não suga tanto recurso do seu PC ou notebook beleza galera é, eu vou estar tá logando aqui numa conta alt aqui dos Zabuzan Na qual eu estou fazendo alguns infernais aí para Para estar tá pegando é, tapete né Então... E resolvi mostrar para vocês aí porque Antigamente eu não conseguia é, é, ficar com dois emulador é, é, no meu PC sem sugar tanto recurso. O que seria o recurso? Do que, que você está falando, Buruto? Galera, é o meu processador, o meu processador, é, a minha memória RAM e tudo mais. É, eu tô aqui com, com um editor de vídeo ligado. Eu vou desligar ele que ele consome bastante para fazer um teste justo. Não, não quero salvar nada. Só fecha. Beleza, fechei aqui o o emulador. Beleza, fechei. O Game Loop logou, galera. Logou. Só para estar tá mostrando para vocês que tá tudo bonitinho aqui. ó Game Loop logado. Deixa eu ver aqui. Qualidade alta. Qualidade de sombra alta. É, vamos ver aqui também. Qualidade alta. Sombra alta. Beleza galera, os dois emuladores ligados Vou estar tá mostrando aqui para vocês, beleza? Eu vou dar uma explicação rápida aqui Do que, que está acontecendo na minha tela nesse momento CPU galera, é o meu processador GPU galera, é a minha placa de vídeo, beleza? Memória é A quantidade de memória que eu tenho aqui no meu PC hoje São 20 GB de memória RAM Beleza? Então é, nesse momento aqui, ó o Game Loop tá usando 4% aí, E, às vezes, quase chegando a 5% Vai, vai galera, 5% do meu, da minha CPU, beleza? Do meu processador Galera, 6% Porque ele fica alterando, ó. Ó, ele fica descendo e subindo, tá vendo? Ó? Mas não está passando de, de 6% E nem chega a aparecer 6% aqui Nesse momento, é, o BlueStake tá usando 32% Aqui, ó, chegou a 33% Beleza? E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Só a CPU, galera O tanto de que ele tá consumindo do meu processador Aqui, ó, na parte da memória Você está vendo que o BlueStacks está usando 289 MB Beleza, galera? Já o, o GameLoop tá bem parecido, 282 Então, galera Querendo ou não, ó ele consome menos memória Um pouquinho mais consome menos E usa menos processador Então se você tem um processador aí É antigo, ruimzão, É um notebook antigo Talvez o Game Loop vai abrir O seu Lot mobile aí Bem melhor do que você é, Esteja usando o Um, um Steak da vida, beleza? É, sobre o consumo de energia Você está vendo aqui ó é, o game loop tá na tá moderada aqui ó muito baixo e já o bluestake galera é muito alto moderada então galera ele consome bastante energia enquanto mais energia é o programa consome mas é, é mais mais da sua mais da sua CPU ele gasta é complicado falar porque não é a minha área mas meus estudos aí que eu faço sempre aí na internet né <risos> é o tanto que tipo assim é, é o tanto que o o BlueStake gasta de energia o tanto que ele suga galera é o mais processamento ele vai ele vai gastar beleza então é disso que eu tô falando ó ele tá aqui ó uso de energia muito alto o tanto que ele tá sugando aqui da minha cpu o que que a é minha cpu galera cpu é o seu processador beleza então galera vamos supor é, eu tenho oito núcleos então vamos só supor que aqui ele já está usando bastante dos meus núcleos beleza então acho que se vocês me entenderam não? vamos supor que tu tenha quatro núcleos é, o bluestake se tu usar ele e mais o google já vai começar a dar aquelas lagadas no seu PC, tá ligado? Então, vamos supor que tu não conseguiria ter esse tanto de página aberta aqui, ó Durante uma gravação, durante estar jogando e tudo mais A não ser se tu tenha um i5, um i7 aí Mas isso daqui é para galera que tem notebook antigo, PC antigo O meu PC também é antigo, galera Mas... É, ele tá aí com uma quantidade boa de memória RAM para você aí que quer é, fazer essas essas paradas que eu tô fazendo aqui, ó, abrir várias páginas, fazer as coisas aí com mais velocidade tal. Estava umas memórias aí que vai ficar suave. Recentemente aí é, eu chamei um técnico aqui em casa para ver o que que tava acontecendo no meu PC, que ele tava precisando formatar direto, tava dando uns zero chato. Então, ele resolveu os problemas aqui e me aconselhou comprar um SSD galera Então eu vou estar tá comprando um SSD, então vai ficar top a máquina, beleza? Você está vendo aqui galera, o tanto que o, o Google consome de memória Olha Tá vendo? Então só o Google está consumindo mais do que os dois emuladores juntos Então galera, se você quer é, ter uma eficiência aí É com seu emulador aí jogando no Lost mobile galera eu conselho você está usando o steak mano é muito rápido muito rápido mesmo então é desculpa é muito rápido mesmo <coughs> dá para você é, é, abrir seu, seu seu seu seu joguinho aí que é o Lost mobile né eu vou mostrar aqui para vocês galera ó recomendados aqui os jogos mais baixados no Game Loop galera e acreditem o Lords Mobile está dentre eles ó o PUBG Mobile é o primeiro Call of Duty é o segundo Free Fire é o terceiro Lords Mobile galera tá em quarto então mano é um emulador que muita gente usa para jogar e creio eu que muitos chineses usa esse emulador aqui para jogar, galera, muito mesmo. Muitos gringo também. Então, galera, para você aí que quer é mais eficiência aí, usa o Game Loop, beleza? Para baixar é bem fácil, mano. Você vai escrever aqui, ó, Game Loop ou só clicar na descrição da live que eu vou deixar aquele link maroto para você, beleza, galera. Chega de enrolação, já dei a explicação mais ou menos aí para vocês. Eu acho que deu para vocês entenderem que o game loop suga menos da sua CPU. Então vai gastar, é, vai gastar menos memória RAM, vai gastar menos uso do seu processador, vai gastar menos energia e vai te dar é, mais desempenho. Então creio eu que vale a pena você estar testando. A única, o único contra é que ele não tem. É, macro essas paradas mas pra mim não não tem muita diferença tá ligado porque eu não fico usando macro para fazer as coisas eu tô aqui para ter tá fazendo vamos supor ah, para fazer FG dá, deixar o emulador aberto durante o dia inteiro para tá pegando missão mais rápido para tá vendo se alguém vai me atacar para me escutar é isso galera é para você jogar beleza então é isso expliquei para vocês aí um pouquinho sobre o game loop vale a pena você estar baixando beleza clica na descrição aí que eu vou deixar o link e queria pedir para vocês estar me seguindo aqui galera no facebook é só você ir lá no facebook escrever bjorn boruto ou clicar na descrição também que eu vou estar deixando o link e está me seguindo no instagram também galera para quem não conhece é, eu tenho o um instagram Wellington é, Wellington underline youtube então é só me seguir lá, galera. Faz ela boa pra gente. E aqui, galera, a gente tá com 2,7 milhões de inscritos. 2,7k. Desculpa, milhões. As ideias, quem dera, 2,7k de inscritos. 2,7k de inscritos, galera. Mano, a meta é bater 3k galera eu tô muito ansioso para esse momento eu sei que eu não tenho postado bastante vídeos não tá tendo conteúdo para estar tá postando direto mas eu vou tentar ficar o mais logado possível para estar tá postando vídeo para vocês beleza vou voltar a fazer vídeo de rally, então creio que muita galera gosta e futuramente aí, a gente vai estar tá, assim fazendo algumas defesas para vocês. É só crer pra ver, galera. Então não esquece de divulgar o nosso canal aí e deixar aquele like aí para incentivar a gente a tá estar postando mais vídeos para vocês. Chega de enrolação e fui, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus e bebam água, usem máscara. Fui.